A gente fica de maquiagem fica tudo lindo maravilhoso né mas na hora de tirar que preguiça que dá mas tem que tirar vou te mostrar quatro produtos que eu uso ó, rapidinho que tira sua maquiagem trata e deixa sua pele maravilhosa olá eu sou a silvia gonçalves do blog mulher mais de 40 então hoje o vídeo é bem rapidinho para te mostrar o que você pode estar tá fazendo para tirar sua maquiagem na verdade você precisa fazer uma remoção bem caprichada quando você não vai utilizar o sabonete. Então vamos imaginar que você não vai lavar o rosto agora, tá? Uma opção para quem de repente não se adapta a algum tipo de, de sabonete, não gosta. Vou te mostrar quatro produtos. Então o primeiro produto que eu vou te mostrar vai ser um produto da Nivea. Eu já fiz resenha dele, depois eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada. Então assim, esse produto ele é ótimo porque você coloca ele, massageia o rosto... E já retira. Então ele realmente faz aquele papel da emoliência que é legal. Para a área dos olhos, eu vou utilizar esse produto aqui. Eu ainda não resenhei esse, aqui, esse produto para vocês, tá? Ele tá na fila para eu estar tá resenhando. Mas ele é ideal para retirada na área dos olhos. Esse aqui é Limpeza Express Demaquilante Bifásico da L'Oreal. Então ele retira... Bem, não, não preciso ficar esfregando, tá? Vai ser ele. Depois eu vou utilizar para eu estar tá fazendo uma zerada, zerar mesmo, deixar todo limpo, não ficar mais nenhum resíduo. Eu vou utilizar esse serum aqui da, do Espada Sobrancelhas. Eu já fiz resenha dele também, vou deixar o link aqui em cima. Esse é o sérum de limpeza da linha My Day do Espada Sobrancelhas. E para completar esse combo, eu vou utilizar um produto que acalma a pele. Ele é um calmante, ele tira aquele esfregaço que você faz para poder limpar a pele, tirar todo o produto. Esse produto vai acalmar. E qual é ele? É essa água termal aqui, ó, da Vene. Ela é maravilhosa, ela é super refrescante. Então agora eu vou te mostrar como é que eu faço essa limpeza. Lembrando que eu não vou utilizar sabonete, então por isso que eu vou precisar ir de um combo de quatro produtos. Limpeza de três e o último para dar aquela acalmada, finalizar a nossa limpeza, ok? Então continua assistindo que eu vou te mostrar. limpo, retirei toda a maquiagem e ainda finalizei com uma água termal bem calmante bem relaxante, ficou ótimo, fica uma sensação muito gostosa então é isso que eu queria mostrar pra você uma forma de limpar o rosto profundamente também tratando ele tem que ter muito cuidado nossa pele madura é uma pele que a gente não pode ficar esfregando de qualquer jeito a gente não pode estar tá colocando qualquer tipo de produto tem que ter um certo cuidado e esses produtos são produtos que funcionam super bem na minha pele então talvez é um produto que possa dar certo na sua pele também afinal cada pele é um tipo tem uma reação então eu mostro aqui pra você um produto que funciona em mim. Pode ser que funcione para você, ok? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, se inscreva! Vem fazer parte do nosso canal. Olha, é só clicar no botão aqui embaixo, escrito em inscrever-se e vim fazer parte. Se você quiser saber de todas as novidades rapidinho, assim que eu postar vídeo, é só você ativar o sininho que você já vai ser notificada. E não esquece, vídeo toda quarta-feira. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!